Larde Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Chegado o momento da nossa palestra de hoje, nosso palestrante de hoje, o nosso irmão Alexandre Freitas. Alexandre é formado em Direito e Comunicação Social, palestrante espírita há 15 anos, nascido em família espírita. É instrutor do livro Evangelho segundo o Espiritismo e das obras do estudo sistematizado da doutrina espírita. Criador do curso Praticando o Evangelho, nove meses de duração. Criador do curso Reencarnação, Vidas, Dívidas e Dúvidas, oito meses de duração. E professor em quatro casas espíritas. O motivo da, O tema da, da palestra de hoje É a necessidade, segundo a doutrina espírita De priorizar o estudo do evangelho A nosso irmão Alexandre Muito obrigado mais uma vez Por estar junto, de nós, junto conosco aqui O microfone é seu Fique à vontade E agora? Por que então A gente dispensa Boas ferramentas? porque eu vim aqui para falar sobre isso. Vocês já repararam quantas vezes a gente joga fora a pedra de ângulo ou a pedra angular? Há milhares de anos, uma construção, para que ela fosse erguida, eles usavam como esquadro o que era chamado a pedra angular. Nenhuma construção, nenhuma boa construção é erguida ou seria erguida sem o traçado do terreno, a pedra de ângulo. Sabe o que Jesus disse uma vez? A pedra angular foi rejeitada. Então se nós temos o caminho, a verdade e a vida, se nós temos a resposta para uma pergunta de Allan Kardec, que em sua curiosidade disse assim, qual é o espírito? Espírito mais perfeito Que já veio à terra O qual a humanidade deve seguir como guia e modelo O que que responderam para ele, vocês sabem? Fala em alto A edição francesa é linda, ela diz Vide Jesus Então, a gente não pode dispensar O que a doutrina espírita prioriza em qualquer trabalho, dentro de nossas casas, não só a casa espírita. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu preciso honrar o convite do doutor Frutuoso. Aí eu observei uns alunos, amigos, chegando, e eu disse assim, eu preciso honrar a presença desses que aqui estão. Mas sentado ali, havia uma menina aqui, eu acho que é filha da cantora, não sei. Ela me deu um sorriso tão lindo, mas tão lindo. Eu pisquei para ela, ela piscou para mim. Eu esqueci vocês, me perdoem, mas eu preciso priorizar esse carinho. Porque tudo é a forma de olhar. Quando eu era adolescente, um pouco mais velho que ela, eu olhei no LP, vocês lembram disso, LP? LP? Legião Urbana E havia uma inscrição assim Urbana Legio Omnia Vincit E isso foi traduzido por mim A Legião Urbana a tudo vencerá Não, não é uma ideia criativa da Legião Urbana A ideia criativa foi a cópia Porque isso, essa insígnia era a insígnia da bandeira de Roma as legiões romanas, a tudo vencerá, o fato, é que os romanos, num orgulho, numa vaidade atroz, esqueceram o que tudo vence, não é o poderio, sobre, a arma, sobre a imposição, o que tudo vence é o amor, e se os romanos, observassem o próprio nome de trás para frente, o que, que a gente lê? Roma de trás para frente, está ali, sim ou não? O problema é que um romano foi apresentado a um condenado, o nome do romano, Pôncio Pilatos, e num orgulho e numa vaidade atroz, Pôncio Pilatos pergunta a esse condenado, Tu és rei, teu povo diz que tu és rei. E o condenado respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Sabe o que isso significa? A gente sabe a grandeza de Jesus. Claro que Pilatos sabia, senão já pedia para matar Jesus. Tu dizes, eu sou rei. Nós sabemos a grandeza do Mestre. O diálogo se segue e acontece algo incrível, Pilatos diz assim, diz alguma coisa em teu nome, eu tenho o poder de te libertar, Jesus responde, todo o poder que te é dado, vem de meu Pai que está no céu, ou seja, você não tem poder nenhum sobre mim, a gente sabe disso, ou não? Ou a gente faz questão, de honrar outras coisas? A gente está olhando para onde deve? porque a última questão de Pôncio Pilatos, o romano orgulhoso, Pilatos diz assim, não vejo mal nenhum em você, Jesus responde, eu só vim a esse mundo, para dar testemunho da verdade, Pilatos então pergunta, e o que é a verdade Galileu? Sabe o que Jesus responde? Nada, Jesus se cala, por quê? Porque a vaidade, o orgulho a arrogância daquele pretor romano, jamais em entender a verdade, mesmo ela estando ali, o amor encarnado na frente dele, e não só Pilatos, como também os fariseus, os religiosos, aqueles que davam palestra, aqueles que estudavam, a Kabbalah ou o zoa, os fariseus, uma vez, ouviram Jesus dizer, se alguém guardar minha palavra Jamais verá a morte Que morte Jesus estava se referindo A morte física? Não A morte moral A morte que nos atormenta A, a falência Da oportunidade Encarnatória E eles então disseram assim Acaso és maior Do que nosso pai Abraão que morreu? Como também os outros profetas, quem você pensa que é? É incrível, né? Jesus diz assim: Vosso pai Abraão, claro, a vidência do médium Abraão. Ficou feliz por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Mas eles não entenderam ainda. Eles então disseram: Nem sequer 50 anos tem e você viu Abraão? Eles não entenderam, né? Vocês entenderam ou não? Pois é. Jesus então diz a eles assim: em verdade eu digo a vocês, que antes que Abraão existisse, eu já era. Desculpem a emoção. Sabemos que Jesus é o governador do planeta Terra. E Jesus está ali dizendo. Exatamente isso, e os fariseus ah, os fariseus pegaram em pedras para pedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. O que, que nós fazemos muitas vezes, quando o Evangelho se apresenta maior do que tudo na doutrina espírita? Eu costumo dizer aos meus alunos, que Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, você vende o Evangelho por quanto? Ou troca Jesus por quanto? Pela novela, não é? Pelo Big Brother. Judas ganha 30 moedas de prata. E a gente está entendendo a grandeza do Evangelho? Porque nem a intelectualidade na época de Jesus, e nem os que detinham o conhecimento doutrinário, entenderam o que deveriam priorizar. Então eu digo a vocês, os estudiosos da doutrina já sabem o que priorizar? quando nós entramos numa casa espírita e buscamos fazer parte do corpo mediúnico de um trabalho assistencial a gente sabe, a gente enxerga o que é maior porque olha bem da Galileia não se levanta profeta sabe quem dizia isso? todos os religiosos da época de Jesus, na província da Palestina, era um dito popular, sabe? Como alguns espíritas, sem estudo prévio do Evangelho, ficam repetindo coisas, sem nenhum nexo, eu vou mostrar a vocês, que um dos fariseus, aquele que sabia, da grandeza de Jesus, o nome dele é Nicodemos. Ele vai perguntar a Jesus sobre como atingir o mais alto dos céus, não é? E o que é atingir o mais alto dos céus hoje em dia é o nível máximo de moralidade, de espiritualidade. Então, Nicodemos vai à noite, porque ele não queria ser visto de dia. Nós temos muitos trabalhadores em casa espírita vaidosos, não é? Orgulhosos. Não é verdade? Uma vez uma moça disse assim Eu tenho 40 anos de doutrina espírita Sabe o que, que me fizeram? Me colocaram no corredor para servir cafezinho Água fluidificada Você acha que isso existe? Você acha que pode isso? Eu vou destruir essa casa hein? E aí eu como facilitador do evangelho Ela veio me procurar, queixosa E eu disse a ela Existe, por quê? Porque a senhora não aprendeu nada Não é? porque a quantidade de tempo de doutrina espírita não me dá nenhum crachá, quanto tempo você tem de doutrina espírita? Hein? 20? Eu posso dizer, eu tenho 51, isso me dá alguma prerrogativa? Não, porque talvez ela tenha ajudado Allan Kardec a ajudar, a ajudar uh, na distribuição das folhas que foram psicografadas, entendeu moça? e eles diziam, da Galileia não se levanta profeta, e Nicodemos, quando vai conversar com Jesus, muito antes, olha o que, que ele fala, preste atenção, bem sabemos que vem por parte de Deus, porque se não fosse assim, como seriam os milagres que você faz? Nicodemos observa, você observa espírita? Você entende? E aí, no julgamento de Jesus, Nicodemos vai a favor de Jesus, ele diz assim, porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Olhe o que responderam os fariseus: És tu também da Galileia, Nicodemos? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Eles repetiram um padrão, não é? Como muitas casas espíritas, trabalhadores espíritas, vão repetindo padrões sem estudo, sem conhecimento. E aí, eu vou mostrar a vocês, me perdoem, mas a gente é espírita. E o espírito, ele não é bonzinho, né? O espírito, ele é curioso. Você já prestou atenção nisso? Ah, eu sou espírita que eu sou bonzinho. Mentira, ele é curioso, né? Então, ele não aceita o é porque é. Presta atenção, olha lá, ó. Jonas, filho de Amitai. Jonas 1.1, 1, o qual segundo as escrituras é da região de Getafer, então vamos lá, vamos abrir 2 Reis 14.25, olha bem o que está escrito lá, também é este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Hermat, até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, Jonas, o grande Jonas, o qual era de Gatea-fé. Ué. Como é que eles diziam que da Galileia não se levanta profeta, porque Gatea-fé é da Galileia. E tem mais, hein? Em Josué 19, 10, 13 tá claro. Que Gatea-fé é da região da Galileia. E tem mais. Existem suspeitas de que o profeta Malaquias Aquele profeta que diz que Elias reencarnaria, não é isso? E reencarnou com o nome de João Batista, sabemos. E Naum também tem nascido da região da Galileia. Como é que da Galileia os religiosos, os doutrinadores, diziam que não se levanta profeta? Eles conheciam? Eu pergunto a vocês, será que os ditos estudiosos realmente estudam ou pesquisam o que dizem conhecer? Porque meu amigo, quem entende as coisas de forma superficial, entende nada de tudo. Olha bem, olha o que, que você disse aqui, numa colocação linda, foi cantada, não é? Eu vou fazer uma pergunta, você consegue pensar mais no outro do que em você? que você diz que é o que você quer fazer. Longe do Evangelho, longe dos ensinos de Jesus, eu tenho prioridades, só que prioridade é uma palavra que não tem plural, se você tem mais de uma prioridade, você não tem nenhuma, você já entendeu isso? Então qual é a prioridade para você pensar mais no outro do que em você? Não seria o estudo do Evangelho? Eu ouvi você cantar, fazendo instrumento, da vossa paz, para você ser instrumento da paz de alguém, é preciso que você esteja inserido no caos, sabe o que eu vejo nas casas espíritas? Quando acontece o caos, o médium deixa a casa, o médium reclama da dirigência, o médium reclama da presidência, da coordenação, o médium reclama de tudo, e ele pede para ser instrumento da paz. Para ser instrumento da paz, você tem que estar inserido aonde você é uma ferramenta necessária. Sim ou não? Eu ouvi você dizer tudo isso aqui. E quando eu olho isso aqui, eu falo: caramba, você se acha, hein? Não é verdade? Você se acha, porque, olha bem. Nossa Senhora. Só que quando você entende, estuda o Evangelho você observa que o maior no Reino dos Céus é o que serve, não é o que é servido e o trabalhador da casa espírita, longe do estudo do Evangelho, ele quer ser servido e tudo isso aqui passa a ser uma mentira entenderam ou não? pois é tudo isso aqui longe do Evangelho não vai existir e aí é preciso que você seja perfeito para trabalhar na casa espírita? não a própria oração está te dizendo você já entendeu isso? porque tudo ali são antônimos, né? onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver ódio que eu leve o amor, mas há uma palavra que não é antônima, você já viu qual é? vou te mostrar essa aqui ó, olha lá Onde houver erros que eu leve o acerto? Não. Todos nós podemos levar a verdade. Basta que nós tenhamos coragem. A palavra coragem não significa valentia. Corage Significa agir conforme o coração. Pergunta o teu coração. Como é que você tem que agir? Pergunta para o teu coração se você vai responder o mal com o mal. Se você quer responder. Ele vai dizer que não. Por que, que confundem coragem com valentia? Sabe me dizer? Porque não tem nada mais valente do que agir conforme o coração. E todos nós podemos levar a verdade. Mesmo não sendo perfeitos. Basta conhecê-la. E ele diz que é a verdade o caminho e a vida... Olha a pergunta que fizeram para Chico. Diga-nos o que deve, dentro das suas capacidades, um médium fazer para poder ser completo e útil ao plano espiritual. Vocês imaginam uma resposta gigante, né? Olha a resposta que Chico deu: devotamento ao bem do próximo, sem a preocupação de vantagens pessoais. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre útil ao plano espiritual em seguida vocês podem ler em voz alta por favor mais valiosa se torna a execução de tarefas com os instrumentos da vida maior, e olha bem Chico termina dizendo assim que se aperfeiçoe o violino e o artista encontrará nele as mais amplas facilidades de expressão, sem cooperador habilitado a tarefa surge deficiente, a mediunidade em si depende, depende de quem? O N. Dyer fala uma coisa, em que eu repito em muitas aulas, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é, se quer atrair o bem, observe o que você está sendo. Senhor, pouco importa o que só está pedindo. Não é à toa que o mestre disse, a cada um será dado conforme as suas obras. Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e a vez deixado as coisas que são mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas eram que, as, que Vocês deviam praticar Sem que entretanto omitissem aquelas outras Sabe o que, é que Jesus está falando Para os religiosos da época Para os doutrinários Que eles dão valor Menos a reforma íntima E mais as coisas materiais A gente está preocupado com o que Muitas vezes, com a hora Não é? Se o crachá está ok Se a gente está com a cor da roupa adequada, pois é. Há dois mil anos Jesus dá um puxão de orelha, dizendo inclusive assim: Vocês são sepulcros caiados, disse Jesus aos doutrinadores, aos religiosos. Por fora vestem branco, mas por dentro vocês guardam morte e podridão. É incrível. Dá para você ver o que está faltando ali, sim ou não? Claro, todo mundo. Tem algum dentista aqui? Muitos, né? Está tá ali. Está faltando a sobrancelha esquerda do rapaz. Ué, vocês estão rindo por quê? Não entendi. Está faltando a sobrancelha. Ué, você não conseguiu enxergar? Eu vou mostrar a vocês outra coisa que a gente não consegue enxergar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Como é que eu vou ocupar o meu pensamento com essas qualidades longe dos ensinos de Jesus? Tem aluno aí que vai repetir comigo, fala em voz alta. Pensamento molda tuas palavras, que molda tuas ações, que molda tuas atitudes, que molda o teu caráter, que molda o teu destino. Tem muito trabalhador na casa espírita preocupado com o destino. Será que eu vou para umbral? Tenho medo que eu me perro. Pó, fui ler nosso lar, o livro começa no umbral, imagina onde é que vai acabar. Larguei o livro. Você está com medo do destino, porque tudo começa no teu pensamento, que molda tuas palavras, que molda tuas ações, que molda as tuas atitudes, que molda o teu caráter, que molda o teu destino. Você já entendeu isso ou não? Então, a doutrina espírita, para quem gosta dos novos, os novos coaches, não é isso? Blogueiros. Olha o que a doutrina espírita diz. Uma criatura que vive entregue ao pessimismo, e aos maus pensamentos, tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, da qual aproximam-se espíritos doentios. A angústia, a tristeza e a desesperança aparecem, formando um quadro físico-psíquico deprimente. Que pode. Podem ler, por favor? Isso vem em 1867. Lar de Frei Luiz está apresentando A palestra que você não assistiu Lar de Frei Luiz volta a apresentar A palestra que você não assistiu Por que, que a gente foge do estudo do Evangelho Sendo a doutrina o tempo inteiro nos direcionando a ele? Eu vou mostrar a vocês essa pergunta. Vou perguntar e quero uma resposta em voz alta. estamos junto e misturado? Sim, Sim ou não? Sim. Não. Eu não. Você tá junto e misturado com o quê? Porque você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Olha aqui, o que que atrai a abelha é a flor O que que atrai a mosca? Não fala não, mas você sabe Não A gente não pode Estar tá junto e misturado não Quem quer trabalhar Para o bem Tem que saber o que sintoniza Então Para você usar o banheiro tem regra Sim ou não? Claro, o tempo todo né? Tem gente que não não usa as regras Por quê? Porque ninguém está vendo Se o banheiro tem regra, a casa espírita não vai ter? Não existe o início, o meio, e o... não, não entendi Ah, mas no banheiro ninguém está vendo Na casa espírita, até os desencarnados estão vendo Não é verdade, irmão? E nós temos um problema A minha filha uma vez falou com o um namorado Ela começou a namorar com 13 anos Já é casada, ela é médica a mais nova, mais velha arquiteta, e a mais nova, uma vez falou assim, pai, fala para o Gustavo, que ele não acredita, antes de você ir ao banheiro, você lava a mão, eu falo, e depois também né filha, ela não, é, tudo bem, mas antes você lava, eu falei, é claro, por quê? Porque antes, a minha mão está suja, sim ou não? Como é que eu quero, curar as pessoas se eu estou longe dos ensinos de Jesus e há um detalhe interessante um livro básico, vocês conhecem esse livro? sim ou não? Sim. perda e suspensão da mediunidade olha o que esse livro básico nos ensina sem muita apresentação qual é o nome desse botão? hein? hein? Não vai procurar essa figura lá no livro dos médios Não, você não vai achar Fica aqui, calma Isso chama-se Por que, que o nome é interruptor? como é que é? Interrompe a... Ou seja, alguém inventou um botão Para desconectar um fluxo de energia Você tem um botão que desconecta o fluxo de energia que traz a luz, sabe qual é? Você sabe, é a impaciência, a intolerância, é o ódio, é o rancor, é a inveja, é o desejo de vingança, é o descontentamento, todos nós interrompemos um fluxo de energia que vem do alto o tempo inteiro, e sabe como é que você usa esse botão? Quando você está longe do Evangelho, olha aqui o livro dos médiums, preste atenção, qualquer que seja a faculdade do médium, ele não tem poder sem o concurso simpático dos espíritos, tem que haver sintonia, quando nada obtém, nem sempre, é porque a faculdade mediúnica lhe falta, mais frequentemente, são os espíritos que não querem ou não podem servir-se do médium, por que não querem e não podem? Porque não há uma conexão, essa sintonia foi interrompida, você entendeu? O espírito do profeta está sujeito ao profeta, o Paulo, não o nosso frutuoso, o de Tarso, há dois mil anos, escreve aos Coríntios, Sabe o que ele está ensinando? Primeiro você tem que saber o que é profeta Profeta é médium Só mudou o apelido Paulo está dizendo Que Samuel, Natanael, Malaquias, Moisés, Isaías E tantos outros profetas Ou perdão, médiums da antiguidade Precisam entender Precisavam, não é? Vieram antes esses? que o espírito que trabalha com o médium, está sujeito ao médium, eu vou mostrar uma coisa aqui, existem, vamos falar basicamente, dois tipos de passe, tudo bem? Tem o passe, aqui ó, magnético, dá um exemplo de um passe magnético, o reiki, é a minha energia sendo passada à irmã aqui, Tá? e existe o passe mediúnico, o passe mediúnico, eu sou meio pelo qual, médium é masculino de mídia, Kardec nomeia, ele não chama mais profeta, ele chama de meio pelo qual, meio pelo qual uma energia extrafísica atua no mundo físico, então vamos aos dois tipos de passe, e alguns alunos, doutor Paulo, dizem para mim assim, Alexandre, é a minha energia que está sendo doada a ele, Alexandre, é a minha entidade que está trabalhando através de mim a cura dele, tudo bem, é passe magnético e passe mediúnico, quem é que está trabalhando com você qual é a entidade que está trabalhando com você, você longe dos princípios estabelecidos por Jesus, como a tolerância, o perdão, a calma, a paciência, a misericórdia, a benevolência, ah, quem está trabalhando comigo é Francisco de Assis, quem disse? Nossos irmãos umbandistas, ah, quem está trabalhando comigo é o vovô, é a vovó, quem disse é você? porque você não atrai o que você quer, você atrai o que você é, então o médium, se o passe é mediúnico, Evangelho em primeiro lugar, Alexandre, meu passe não é mediúnico, meu passe é magnético, não tem nada a ver, é a minha energia, como é que é a sua energia, longe dos ensinamentos de Jesus? Devemos ou não priorizar o estudo do Evangelho? Para que você entenda, o tio Alexandre costuma dizer, que Jesus antes de fazer o milagre, ele faz uma pergunta, o que, é que vocês têm aí? Ou seja, para que ele sacie aquela multidão, os discípulos disseram, temos três peixes e dois pães, significa dizer que o milagre acontece, dependendo daquilo que você tem para oferecer. Tudo bem? Aí, eu abro uma das obras Mais fantásticas da literatura espírita O que eu estou fazendo aqui É um seminário Que deveria durar quatro horas Eu tenho a presença ilustre de uma querida irmã Daisy Belo Filha do ilustre doutor Belo Cadê a Deise? Está ali, né, é Falamos lá Cinco horas, né, Daisy? Eu estou tentando falar em 50 minutos. Trabalho com a Daisy há nove anos. Essa obra, terceira de André Luiz, com o Chico Xavier, é considerada uma das mais importantes da literatura espírita. Dr. Paulo, através dessa obra, André Luiz explica a glândula pineal. Na década de 40 para todo o universo científico, a glândula da mediunidade, e se vamos falar de mediunidade, não seria razoável, diz Alexandre, o mentor de André Luiz, nessa obra, olha o que Alexandre está dizendo, não seria razoável, encontrar Platão, ensinando filosofia avançada, a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis, operando com ladrões, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Sabe o que que Alexandre está explicando ao doutor André Luiz nessa obra? Sintonia. A gente não vai encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens, nem Francisco de Assis trabalhando com ladrões. Então eu estou aqui, ó, aqui ó. Eu estou fazendo só o passe giraia. Ou então assim, né? É o passe kid Que é só isso. Não existe ali um fluxo de cura, porque eu não vibro na mesma sintonia com aquele que está ou que eu acho que está me auxiliando, essa obra ainda continua nos ensinando assim, em todos os trabalhos na terra, transformai-vos na vontade de nosso Pai, e em vossos serviços de fé, não intentais fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, Isso é uma obra clássica da nossa literatura. Eu falei cinco horas, não é Deise? Mostrei muitas e muitas obras. Conscientes de que os caminhos de troca são os mesmos para todos. E mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Não há como como esclareceu o presidente dessa casa maravilhosa, eu tenho 51 anos de doutrina espírita e isso não me dá nenhum crachá, mas em muitos anos, toda a obra que eu li, me disse, primeiro o Evangelho, sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais mera possibilidade de informação como tantas outras, o microfone é meio pelo qual, a TV é meio pelo qual, não há reforma íntima do médium, sem a prática do Evangelho, não há evolução do médium, sendo apenas ele meio pelo qual, e não há comunhão com espíritos superiores, sendo médium, distante, do Evangelho, do qual inclusive, olha o conselho que Alexandre está dando a André Luiz, do qual inclusive poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes, quantos médiums passam por processos obsessivos, por não priorizarem a reforma íntima trazida por Jesus, aí, Leiam em voz bem alta, por gentileza. Vocês entenderam o que, é que eu vim fazer aqui? Eu vim apenas mostrar o que já nos foi mostrado. Eu vim apenas lembrar a você que os doutores da lei não entenderam Jesus que Pôncio Pilatos não entendeu Jesus. Eu vim mostrar a vocês, a questão 553 do livro dos Espíritos, que diz assim, não há palavra nenhuma sacramental, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os Espíritos, porquanto os Espíritos só são atraídos pelo... E não por cor de roupa, crachá, amuleto ou microfone. Essa foi a resposta que Kardec teve quando ele pergunta se algo material tem o poder de atrair ou repelir os espíritos. A questão 498, Kardec tem como resposta o seguinte: a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força. Aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de vocês não opor resistência. Quando Jesus está no deserto, um obsessor diz para ele assim: tem fome? O que, que você acha? Ele estava 40 dias ali, pergunta idiota, né? Transforma essas pedras em pão. Vai, você pode, Emanuel vai Jesus dá uma resposta ao obsessor nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus sabe onde Jesus foi testado ali? na fraqueza vamos ao evangelho ele não desiste porque o lobo já tinha engolido a vovozinha né mas ele esperou a menina chegar, não é assim a historinha da Chapeuzinho Vermelho? A gente tem muito o que aprender com o mal, porque o mal é persistente, a gente desiste da proximidade do Evangelho, muito fácil, e aí o obsessor diz assim, se atira daqui de cima, está escrito que tu não terás um osso partido, vai, os anjos de teu pai irão te socorrer, o que, é que Jesus responde para ele? Está escrito também, não coloca o nome do teu Deus em vão, ou seja, a gente sabe que vai dar problema, não é? E a gente faz, depois a gente pede socorro, não é verdade? Mas o obsessor tentou ele aonde? Olha o que ele falou: os anjos de teu pai irão te socorrer. Você não terá um osso partido, está escrito. Testou Jesus em que? No orgulho, não é? Os médiums são testados o tempo inteiro na fraqueza no orgulho. Qual foi a última tentação ali no deserto? O obsessor diz a ele, eu te ofereço todos os bens da terra. A Síria, a Babilônia, o Egito. Eu te ofereço a Pérsia, a Núbia, Roma. Desiste da tua obra. O que, é que Jesus respondeu para ele? Afasta-te de mim porque essa tentação é difícil, não é? Jesus foi testado no descuido, e todos nós somos descuidosos. Para eu me despedir de vocês, nessa noite, o médium, habituando-se aos negócios e interesses de baixo teor vibratório, embrutece-se, desarmoniza-se. A mediunidade com Jesus liberta, edifica e promove moralmente o homem, enquanto que com o mundo, aturde, escraviza e obsedia. Anoel Filomeno de Miranda. Vocês já ouviram falar que esse médium Abraão foi testado na fé? A prova da fé de Abraão. Para eu dar um beijo no coração de vocês na noite de hoje... Eu pergunto, isso é verdade? Alexandre, está na Bíblia, sim, e eu acredito nessa verdade. Eu só não acredito na interpretação. Vou explicar. A Bíblia diz que Deus queria provar a fé de Abraão. Sim ou não? Então Deus dá uma ordem. Leva Isaac ao monte, Monte Moriá Sacrifica-o em meu nome Eu quero ver se você confirme Sabe o que, que Abraão faz? O Abraão faz Imagina Ela vem aqui? Vem cá Vem cá Olha que coisa linda A palestra Foi homenagem ao sorriso que ela me deu Tá? Como é seu nome? Maria Luísa, obrigado, viu? Pode ir lá com a sua mãe. Levar uma criança a um monte e tirar a vida da criança, por quê? Porque Deus ordena a Abraão, é isso? É o que está lá. Eu vou fazer uma pergunta básica para você, médium, porque Abraão tinha várias mediunidades, inclusive, doutor Paulo, de efeitos físicos. Esse médium da antiguidade ouve assim, Abraão sai de tua tenda, olha as estrelas, acaso pode contá-las? Abraão diz, não senhor, pois te darei uma nação mais numerosa que as estrelas no céu. Audiência, clarividência, Abraão recebe a visita, tempos depois, de dois anjos, vamos chamar correto, né, Na nossa entidades, materializadas, e as entidades dizem: Tu serás pai de um menino. Naquela época, a mulher era curiosa, hoje não, né? Porque a Sara ficou atrás, assim, ó, da, hein? da tenda, ouvindo, né? E Sara começa a rir, porque Abraão era muito velho, né? Então, Sara, rindo, fez com que as entidades perguntassem ao médium oh, Abraão: Por que tua mulher está rindo? O Abraão, assustado, diz: Minha mulher não está aqui. E as entidades disseram, por tua mulher ter rido, o nome do teu filho será Isaac. O que, que significa Isaac? Gargalhada, deboche. No Facebook você coloca kkkkk, é o Isaac. Aí, Isaac cresce. Tudo bem? Deus aparece para Abraão e manda ele matar a criança. É isso mesmo? Porque, presta atenção, a mesma igreja ou instituição religiosa qualquer, que diz que Deus quis provar a fé de Abraão, diz também que Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, ele não sabe de todas as coisas? Sim ou não? Sim. Como é que ele não sabia o que há dentro de Abraão? Há uma outra questão que eu sempre me pergunto, prestem atenção, se um obsessor se aproxima de um médium por sintonia, ou seja, ele sabe o que você está vibrando, ou qualquer um, a proximidade do obsessor funciona assim, Deus não sabia o que Abraão estava vibrando? Não sabia o que é dentro dele? Uma outra pergunta, ele não prometeu um filho a aquele idoso? Deus mudou de ideia então? Porque Abraão podia matar a criança, sim ou não? Claro. Deus é imutável, porque se ele muda de ideia, ele não é Deus. Então, prestem atenção, quem fala com Abraão a matar seu filho, foi um obsessor do mais baixo padrão vibratório. Essa passagem na Bíblia, não é para provar a fé de Abraão, é para provar a você médio, que você precisa orar e vigiar. Longe dos ensinos de Jesus, nós sempre iremos ser alvos fáceis, sabe o que significa a palavra alvo também? qual é? Agora sim, o sinônimo de alvo branco. Branco. Branco. Branco. Alvo, né? Somos alvos fáceis longe do evangelho. Olha o que está em João 1:1. No princípio Deus era o verbo. Deus não sabia o que, Deus é imaterial, ele não sabia o que é dentro de Abraão? Quando Moisés pergunta, qual é teu nome? Eu vou falar o quê para Ramsés? A resposta. Eu sou aquele que é. Essa passagem na Bíblia médium. Não é para provar a tua fé. É para provar a você. Que tua sintonia. Teu coração. Precisa estar o tempo inteiro. Ligado a Jesus. A noite de hoje eu digo a você o que está em 1 João 4, 1, 8. amados não acreditem em todos os espíritos mas verificai se os espíritos procedem de Deus entenderam médiuns para que eu me vá Vou propor um raciocínio. Você dirigindo o seu carro de madrugada, olha um ponto de ônibus. O ponto de ônibus, a preste atenção, uma mulher prestes a dar à luz do lado. Um homem que salvou sua vida há sete dias, do lado a mulher da sua vida, preste atenção, chovendo um local perigoso, só dá para colocar um no carro, o carro não tem lugar para mais ninguém, só mais um. O que você escolhe? Ajudar a ajudar Tá incorporando não? Para eu me despedir de vocês, a resposta é simples. Só dá para colocar um no carro, não é? Quem é está que no ponto do ônibus? Uma mulher prestes a dar à luz, o sujeito que salvou a sua vida há sete dias e ao lado nós temos a mulher da sua vida, ou o homem da sua vida, a resposta, a escolha é simples, eu paro o carro, coloco no carona a mulher dando a luz, deixo levar o carro, o homem de confiança, claro, ele salvou a minha vida há sete dias, e fico no ponto de ônibus com a mulher da minha vida, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Um beijo no coração. Larde Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.